Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Pertec, Mas podem tratar-me por Perf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ok, o meu nome verdadeiro era é Rafael, tenho 25 anos, estou de momento em Lisboa, na minha casa e, como deu para perceber pela introdução, sou youtuber. O que acontece hoje é que decidi participar no evento de gravar o meu dia 25 de Julho e, com sorte, aparecer no documentário global. Caso não seja escolhido para aparecer nesse documentário, é sempre um vídeo para meter no meu canal, portanto, acabo sempre por ganhar. Mas bem, vou agora arrumar a casa, porque está um bocadinho desarrumada, e já nos vemos daqui a pouco. Até já! Hum. Bem, já acabei de arrumar a casa, portanto, vou-vos mostrar um bocado desta peste que aqui está. <risos> Um, na casa. Ora bem, este aqui é o Lumi. E... O hobby dele é fazer as neiras. Sim. Por exemplo, aqui está este balde que eu comprei de propósito para os cocózinhos dele. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi arrancar este saco e espalhá-lo por esse chão do corredor. Outra coisa foi que ele aprendeu a saltar aqui para cima aprendeu a saltar para aqui para cima e eu tinha aqui o rolo de papel higiénico e estava na sala a trabalhar e o que é que aconteceu? quando cheguei aqui ao corredor estava um gato com um rolo de papel higiénico todo espalhado no corredor, não é? Mas, bem, vou comer qualquer coisa que já estou com fome Bem, ontem encomendei uh, pizzas de uma promoção em que comprava duas e pagava só uma. E eu até me dá jeito porque tenho a mais 6 da tarde. Mas vou só aquecer e depois vou comer. E bem, aqui é o meu espaço de trabalho. Um, temos aqui o meu monitor, o meu PC, a minha pizza. E o meu café, que eu não passo sem café. E bem, eu basicamente vou agora estudar para o exame e já nos vemos daqui a bocado. Até já! Bem, já estudei tudo e estou agora aqui no estacionamento da faculdade, pronto para fazer o exame, só aqui tirar a máscara e desejo me sorte. Acabei agora o exame e correu bem, acho que vou conseguir passar e agora sinto-me bem mais descansado, finalmente. Epa, peço desculpa por não vos ter dado tanta atenção no dia 2, mas por causa do exame tornou-se um bocado complicado. Estava uh, um bocado à pressa a gravar e a estudar para ver se conseguia ficar preparado para o exame. Mas vamos agora para casa e vou conversar um bocado com vocês, mais calmamente. Apesar de eu ter uma marcação no, no restaurante para jantar, mas é outro tipo de pressa. Já vou conseguir estar um bocado mais calmo. Hum, vou agora conduzir e vemos nos então em casa. Até já! Bem, afinal demorei um bocado mais do que eu esperava e tive que ir jantar porque já tinha o jantar reservado. E só cheguei agora a casa, mas agora podemos conversar um bocado e partilhar um bocado da situação de, do meu país com vocês. Um, eu sou de Portugal, caso vocês não saibam, e cá a situação do Covid basicamente um, está tudo normal. Há sítios que estão muito maus, por exemplo, o Brasil ou os Estados Unidos, mas cá é basicamente termos de usar máscara, manter a distância, essas coisas normais mas não está assim tão mal como nesses sítios e agora passando um bocado mais para a parte pessoal os meus sonhos pretendo um dia basicamente ser o melhor entertainer do mundo e como assim? Basicamente, o que eu pretendo é deixar a minha marca no mundo. Não no sentido de dizerem, aquele foi grande pessoa, mas sim no sentido de as pessoas terem algo que eu trouxe ao mundo e dizerem, ainda bem que esta pessoa existiu para trazer isto ao mundo. É basicamente isso que eu quero. Basicamente, o que eu mais amo, eu poderia responder a esta pergunta dizendo, a minha família, os meus amigos, a minha namorada, mas isso são respostas óbvias. Uh, portanto, o que eu vou responder é que o que eu mais amo é basicamente uh, seguir os meus sonhos, uh, ter experiências novas, ajudar pessoas. Essas são as coisas que eu assim mais amo de fazer. Basicamente, o que eu tenho mais medo é... Obviamente, das coisas instintivas, por exemplo, se eu souber que está aqui uma cobra venenosa, não vou lá meter a mão, não é? Mas o que eu tenho mais medo é de morrer antes de cumprir todos os meus objetivos. Esse é basicamente o meu maior medo. Obviamente, o que eu mudaria no mundo uh, seria... Trazer paz, trazer comida para as pessoas que terem fome, essas coisas óbvias. Mas também traria entretenimento. Mais entretenimento e, e mais formas de entretenimento para todas as pessoas. Porque para mim entretenimento é tudo. Imaginando um mundo sem entretenimento, em que fosse só as tarefas básicas, comer, dormir, trabalhar, sem nenhuma forma de entretenimento. Para mim seria só sobreviver e não viver. Portanto, trazer mais entretenimento ao mundo seria o que eu traria, basicamente. Um, não mudaria nada, porque tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu fiz, um, trouxe-me onde eu estou agora e provavelmente se eu mudasse alguma coisa, nos aspectos eu estaria melhor, noutros estaria pior, mas... resumindo, estaria basicamente da mesma forma, vá, entre aspas. Portanto, eu não mudaria nada em mim. É basicamente... a minha carteira, que é necessário, não é? Tenho... o meu telemóvel, Tenho o gravador de som, porque eu estou a usar lapela para o som estar melhor. As chaves do carro, as chaves de casa e é só. E bem, hum, é tudo. Este foi o meu dia 25 de Julho. Espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima. E agora vou-vos mostrar aqui só a vista da minha varanda e dizer-vos adeus, basicamente. Então vá. Só aqui mostrar. E já é de noite, como podem ver, que é a minha esplanada e é isso. Tchau e fiquem bem.